os bombeiros, tardiamente avisados, chegaram ao local do incêndio e verificaram que nada mais havia a ser feito. Apenas rescaldo. O fogo havia consumido toda a construção e tudo o que estava no seu interior. Como sobraram partes de algumas paredes oferecendo riscos, foram postas abaixo. Uma ambulância conduziu Madame Olga e Karen para serem socorridas. O corpo de Clóvis foi levado para o Instituto Médico Legal, para as providências legais. Dessa forma, ali, algumas horas após, só alguns entulhos fumegantes e montes de cinzas davam notícia de que um incêndio destruíra uma casa. Curiosos chegavam, olhavam, partiam... Todos temiam Madame Olga e não resistiam à vontade de ver a destruição que, segundo julgavam, embora feita pelo fogo, tinha sido causada por castigo de Deus. Ao anoitecer, ninguém mais estava por perto. Apenas Letes e eu ficamos ainda algum tempo em oração, rendendo graças à providência divina pelos benefícios espirituais que já despontavam como saldo. O maior, com toda certeza, era o feliz resgate que Karen fizera junto ao casal que lesara no passado, quando inveterada jogadora. Florencio chegou algum tempo depois e uniu-se às nossas preces. Antes de a noite esconder aquela paisagem, deixamos aquele sítio. O tempo e a natureza, como sempre, se encarregariam de reconstruir a vegetação e o bosque. Florencio levou Letes e, ao se despedir, informou que em breve tempo nos reuniríamos para a continuidade das tarefas junto aos OREPES. Fui para o Hospital Municipal, onde foram socorridas Madame Olga e Karen. Encontrei as prostradas em camas paralelas da mesma enfermaria coletiva, junto a numerosos outros pacientes. Madame Olga fora submetida a uma cirurgia no braço e estava ainda sob efeito anestésico. O ferimento tinha sido grave, pois seccionaram alguns tendões. Não foi difícil identificar quem era o espírito bondoso que velava por ela, seu anjo da guarda, que sorriu para mim. Grato, informou-me que havia anos não conseguia aproximar-se dela. Outro, pensei. Karen, acordada, mas em choque, receber um curativo adequado à queimadura no rosto. Ambas recebiam soro fisiológico com antibióticos. Acerquei-me delas e orei. Alta madrugada, Madame Olga recuperou a consciência e, após alguns momentos, identificou onde estava. Mesmo sob pouca claridade, viu Karen ao seu lado. Como que querendo certificar-se de que estava viva que fazia parte do mundo, que ali não eram as regiões infernais que tanto temia e que trazia na memória, passadas as últimas horas, sussurrou o nome daquela jovem corajosa. Karen. Karen estava de olhos fechados, mas desperta. Não se assustou. Entreabriu os olhos e lentamente dirigiu o olhar para a Madame, sem nada dizer. Karen, nós não morremos? Perguntou Madame Olga. A jovem, sob a intensa emoção que a pergunta carregava, saiu parcialmente do marasmo espiritual em que mergulhara há horas. Após o incêndio, seu cérebro recusava-se a concatenar as ideias. Só conseguia pensar na triste realidade, o fogo queimara sua última esperança, a reconquista de Gino, e, pior, além disso, roubou seu mais precioso tesouro, a beleza. Lembrando-se de Gino, nunca mais eram as únicas palavras que vinha mentalmente repetindo sem cessar. Madame Olga, sem saber livrara-a desse suplício. Karen continuou muda. Madame começou a chorar e, entre lágrimas, conseguiu dizer — Minha filha, Deus lhe pague a ajuda que você me deu. Nunca mais vou te esquecer. Nunca mais. Nunca mais, dito por Madame, sob conotação oposta que se fixara em Karen, livrou-a da incipiente obsessão. — Não foi nada, respondeu Karen, apática. — Você arriscou sua vida, se feriu por minha causa, e eu falhei no que me pediu. Perdoe, filha. O que vi, então, naquele sofrido ambiente, gratificou todos os meus esforços de quase vinte anos. Karen estendeu o braço livre em direção a madame, alcançando-lhe a mão. Quando as mãos se uniram, refugiu em ambas um clarão que quase me cegou, como se o sol tivesse se antecipado. Raios coloridos, lindíssimos, balsâmicos envolviam as duas mulheres. Compreendi que era testemunha privilegiada de um desses instantes mágicos reservados pela lei do amor, quando ocorre o perdão. As lágrimas de Karen represadas... Tiveram um livre curso. As dela uniram-se às minhas e às do anjo protetor de madame. Voltando a uma antiga dúvida, se anjo chora, entendi que só daqui a muito tempo, quando num futuro distante eu chegar lá, ficarei sabendo. Isso porque de anjo, por enquanto, só tenho o nome. Karen foi dispensada dois dias após, devendo retornar diariamente para curativos. Madame permaneceria internada. Assim, nos demais dias, as duas mulheres passavam muitas horas juntas, pois Karen fazia questão de visitar e ficar ao lado de Madame. No passar dos dias, as duas consolidaram sincera amizade, tornando-se íntimas. Deduzi que eram espíritos a muito conhecidos, porém longamente separados, em consequência dos inestricáveis meandros do destino que nós mesmos tecemos. Livre dos curativos, Karen continuou a visitar a amiga que exigira ser chamada apenas de Olga, dispensando o madame. Já não era sem tempo, pensei. Não por desrespeitá-la, mas apenas porque o madame excluía da simplicidade, situando-a num falso pedestal social. Numa dessas visitas, uma enfermeira se aproximou das duas e, olhando fixamente Karen, perguntou-lhe. — Você não é a moça que veio aqui com um médico no dia que a mulher morreu? Era Anitta. Karen reconheceu-a. — Sim, sou eu mesma. Respondeu. — E o que está fazendo agora? — Visitando minha amiga, sofremos um acidente e eu também fui tratada aqui, mas já estou bem. Karen, ao dizer essas palavras, instintivamente levou a mão à face, encobrindo a cicatriz que, como em todos os casos de queimadura de terceiro grau, apresentava má impressão. Anitta entendeu. — — Cheguei hoje de férias — disse com bondade. — Se estivesse aqui, teria ajudado em alguma coisa. Mas, graças a Deus, vejo que você se curou. Isso logo passa. Num gesto espontâneo, abraçaram-se. Karen, que vinha sendo submetida a fortes emoções pelo desgosto com a cicatriz, desatou a chorar. Olga, solidária, chorava também. Anitta, agindo com praticidade, ralhou com ambas. — Que isso, suas choronas? Ninguém morreu. Mas seus olhos, emoldurados por lágrimas prestes a rolar, traíam sua aparente fortaleza. — Ultimamente não ando muito bem, pois como é que não consigo ficar sem chorar também? Pensei. Ficaram amigas as três. Embora em situações diferentes, reuniu-as um denominador comum, fatos espirituais em suas vidas. Karen, desde que sofrer o acidente, desabafara com sua mãe, contando-lhe tudo o que acontecera, não escondendo nada. Estava arrependidíssima. Dona Pérola, feliz, agradeceu a Deus que sua filha retornasse para ela. Com os conhecimentos espíritas que possuía, explicou a Karen. Minha filha, Deus te abençoe o arrependimento te fortaleça na correção dos erros. Sempre que agimos errado, nunca estamos sozinhos, pois existem espíritos que sintonizam conosco e se juntam a nós. Todos os obsediados pelos seus pensamentos ou pelo seu comportamento são os únicos responsáveis por essa sintonia. Dentre os obsessores, alguns são vingadores em processo de cobrança de dívidas de outras vidas, outros apenas aproveitadores. Tanto num caso como no outro, somos os responsáveis, pois não pensando no mal e não agindo errado, esses infelizes irmãos desencarnados não conseguirão nos influenciar e logo se afastam. Ore por eles, minha filha, não guardando qualquer rancor, pois geralmente desconhecem os ensinamentos de Jesus, recomendando o perdão e o amor ao próximo. Karen, perspicaz refletiu que, sem dúvida alguma, há muito vinha sendo assessorada por companhias espirituais negativas. Deduziu com o um acerto. Só com sócios poderia ter praticado tantas bobagens e mentido tanto sem ninguém desconfiar, mas sinto-me culpada por mim e em parte por eles, pois quem abriu a guarda fui eu. A conselho da mãe passou a orar por esses espíritos, o que foi muito bom, pois se o grupo liderado por Cantídio havia sido afastado, outro grupo com os mesmos propósitos já se aproximava. Olga e Aneta, cada uma a seu modo, eram médiuns de consideráveis condições, a primeira, intuitiva, e a segunda, vidente. Karen, ouvindo-as desabafar, narrando suas experiências com as almas, segundo diziam, sabia agora, sem qualquer dúvida, que tinha sido vítima de obsessores. Uma das bênçãos da dor é a reflexão profunda. Olga, sofrendo intensas dores pelos ferimentos, trazia o coração apertado de remorsos. Não suportando abafar o arrependimento pelas enganosas atitudes a que se entregara, confessou-o às amigas, jurando jamais retornar àquele caminho. Anitta contou sobre a luz que vira no instante da desencarnação de Aurélia, comprovando sua mediunidade de vidência. Emocionada, disse como tratava antes os doentes e depois, referindo-se à vidência quando Marcos e Karen visitaram Aurélia, instantes antes de ela desencarnar. Karen... Repetindo os ensinamentos maternos, despertou nas amigas o interesse pelo estudo do espiritismo, que tão bem esclarece todos os acontecimentos da vida, tanto no plano material como no espiritual. Sabendo que Karen estava desempregada, Anitta conseguiu que ela fosse contratada pelo hospital municipal como atendente de enfermeira, pois havia grande carência de pessoal por baixos salários. Karen aceitou e teve em Anitta uma excelente professora a ensinar-lhe muitas coisas da profissão. Não houve como evitar que a direção do hospital designasse Karen para cuidar dos aidéticos. Tendo alta, Olga passou a morar num quarto nos fundos da casa de Anitta. Conseguiu emprego também no hospital como cozinheira auxiliar por indicação de Anitta. Três meses após o incêndio, Anitta fez um convite inédito para Karen. Começou contando. Fui procurada para tratar de um doente na Itália. Na Itália? É, trata-se de família muito rica. Os familiares não querem que o doente fique no Brasil, pois isso comprometeria seus negócios. Tem um belo apartamento em Roma e é para lá que o doente irá para morrer. — Para morrer? — exclamou Karen. — Claro — continuou Anitta. — Tem pouco tempo de vida, talvez dois meses. Ofereceram-me muito dinheiro, mas não aceitei, pois não posso deixar meu marido e meus filhos. Você quer que eu a indique? — perguntou. — Eu? — Karen quase perdeu o fôlego. — Por que não? Você sabe como tratar dessa doença horrível — não tem compromissos aqui? É uma ótima oportunidade. Permaneci absolutamente distante do processo de decisão, que foi fulminante. Vou. Feitos os acertos e tomadas todas as providências, Karen embarcou para a Itália. O paciente, Enrico Sartelli, um homem de mais ou menos 35 anos, iria na semana seguinte. Karen foi contemplada pela família Sartelli antecipadamente com uma expressiva conta bancária atestada por saldo financeiro depositado num banco de Roma, além de cartão de crédito internacional. Levava ainda declaração médica com firma reconhecida, atestando sua missão de acompanhante do doente. Este, sendo italiano, usava o direito de ser tratado na sua terra natal por especialistas da sua nacionalidade. Assim, não houve quaisquer embaraços na sua transferência para a Europa. Pérola, abraçada a filha antes do embarque, beijou-lhe a face desfigurada. Disse a mãe entre soluços: Filha do coração... O diamante não mata a sede, nem serve de alimento se o dono permanecer no deserto. Você é minha filha amada, e sempre a considerei a criatura mais bela do mundo. Se Deus marcou seu rosto, tenho a certeza de que foi para que o mundo visse a beleza do seu coração, muito maior do que a dos diamantes. Cuide bem do homem que vai para tão triste destino. Considere como são os passaportes do destino. Você poderá voltar um dia, mas ele não. Jesus seja seu companheiro sempre, minha filha, pois se você não tem o amor de Gino, tem o dele, que ama toda a humanidade. Karen nunca sentira tanta solidão como no instante em que o avião decolou rumo ao velho continente. Mais de duzentos passageiros e ela tão solitária. No ar muito alto, olhando as extensas nuvens, alvas como o algodão, recordou que no ambulatório da usina também usava algodão, que nela própria tinha sido usado nos muitos curativos a que se submetera. Pensou em Gino, cada vez ficando mais longe. Seu coração já pulsava no ritmo da saudade. Sua alma estava machucada, abalada por tantos entrechoques de sentimentos. Naquela altura, às vezes via lá embaixo montanhas, às vezes via cidades, às vezes via o mar ao redor do avião, algumas nuvens. Acerquei-me dela, pois que a acompanhava. Em preces, sugeri que olhasse para mais alto ainda do que já se encontrava. Ouviu-me na alma, olhou para o infinito do céu e agradeceu a Deus pela vida, por tudo lá embaixo, visto dali tão pequeno, mas na verdade tão grandioso. Lágrimas quentes molhavam-se o rosto, cujas formas haviam sido esculpidas com arte pelos espíritos encarregados daquela sua reencarnação. Contudo, a beleza que lhe fora emprestada como fator de provação e também auxiliar para a presente jornada terrena, fora subtraída em tempo de evitar maior perdição. Feliz o encarnado que ante grandes perdas compreende que bens materiais constituem empréstimo de Deus, servidos na terra, na bandeja da transitoriedade. Talvez o maior conforto que o Espiritismo oferece aos homens é a derrubada, pelo raciocínio, do biombo materialista que lhes incute ser paradoxal o fato de alguém ganhar com alguma perda, tanto quanto considerar de mente nublada aquele que afirme que a morte não existe e que acredita que a verdadeira vida inicia no túmulo e não no berço.